Todo o Sebrae na rua, a sede na rua, os escritórios na rua, para escutar e celebrar esse dia com o empreendedor. Então a ideia é que a gente vá até lá, parabenize pelo seu dia, escute é um bate-papo com o empreendedor. Ir para a rua, de norte a sul do país, de norte a sul da nosso estado de São Paulo, e ecoar essa grande voz, essa grande força que é o empreendedorismo. É para valorizar, celebrar o dia de 5, que é o dia do empreendedor aqui no nosso país. E dizer que nós temos cursos, nós temos orientações técnicas, consultorias, tudo o que o empresário precisa para ele se tornar mais competitivo e enfrentar com bravura os desafios dessa nossa economia atual. É muito interessante que você saia do escritório e entre em contato com, re... com quem realmente é o seu cliente, né? E muito interessante porque com a pesquisa que a gente está fazendo aqui no aplicativo, a gente está vendo a real necessidade deles. Sempre é bom ouvir, né? O que a reivindicação de cada um é sempre bom isso aí. Parabéns a todos os empreendedores do Brasil aí. Que legal, que legal. Estamos aqui, olha a galera do Sebrae aqui também fazendo uma visita hoje aqui. Hoje a gente a dificuldade nossa é a mão de obra, né? É muito grande a mão de a dificuldade. Então o que a gente precisa é um acompanhamento do Sebrae para fazer esse apoio para nós, né? Muito importante o pessoal gastando a sola do sapato, visitando, como aqui no comércio, a gente conversar com os pequenos é, empreendedores, microempreendedores, entender os problemas, bater um papo, olhar nos olhos, apertar a mão. Acho que isso é importante para o pessoal do nosso escritório também, que está fazendo isso. Está sendo um dia muito bacana. Música Ouvimos... Um pouco dos problemas, alguns o maior problema é o aluguel, muita gente é a qualificação da mão de obra e dos funcionários. E entramos em lojas, em quitandas, em lugares que fazem comida, lanchonetes, vendedores de material e hidráulico sapatarias, lojas de tiaras, todo mundo precisa de alguma ajuda. E o mais legal de tudo, ninguém reclamou que as vendas estão em queda. Alguns que a coisa está equilibrada e alguns que começam a notar uma pequena reação e que precisam da nossa ajuda.